System, né? pô, ajudei, agora, né? agora, falando em pegadinha do malandro, boleta. Pô, teve uma que foi foda que você fez lá. Eu falei, caralho, mano, Sérgio Malandro agora ousou, hein? Não foi essa aí. Cara, eu juro, modéstia, eu ri pra caralho. Qual que foi? Tem ele, ele, ele meteu louco essa aí. Lá vem merda. Não, é, você meteu o louco. Qual foi essa aí. O Rafael Willia, lembrou ou não? Claro que eu lembrei, pô. O Rafael Willia deu aquela merda com ele, eu que ele lembro, foi encontrado na rua. Lembro. E aí ele tava se recuperando e ele meu, foi no programa do Sérgio Malandro. É. Olha a pegadinha dele. Eu lembro. Por Não, favor, Aliás, Ali a parada foi o seguinte. <risos> pô, o Rafael, pô, adoro o Rafael. E o Rafael você foi um moleque bom. Sim, sim. Só que ele falava pô, que tinha parado, que tinha parado, que tinha parado. Eu, eu só falou, meu irmão, será que ele parou mesmo? Parou, parou. É. Pô, pra, eu falei, ó, pra vir no programa, bicho, porra, o cara tem que parar mesmo. Tem que ganhar como prêmio para você poder recuperar. Aí os caras criaram uma situação lá, no, no, no, dentro do camarim. Entrava um o ator, um ator chegava com o um talco. Não, pra, a sua? A sua? É, pra oferecer lá para ele o talco, para ver se ele realmente, porra, tinha ia, parado. Para poder realmente poder cantar uhum. no programa, para poder mesmo realmente, para a gente poder valorizar a parada. Perfeito. Aí os caras criaram essa situação lá, e aí. O Rafael, porra, graças a Deus, não aceitou. Não aceitou, era, eu que era, lembro, era, eu era, lembro. Era o um talco, bababá. Não, eu não lembro de você falar que era açúcar, porra. Açúcar, né? Ele <risos> então, falou assim... Eu lembro. Atenção, galera. Ali é. está Rafael é. William, no camarim. É. Olha na mesa, tem açúcar. Ele é. pode confundir o açúcar. É. Aí... <risos> será que ele vai cheirar o açúcar? Aí, <risos> aí, aí, aí, aí entrou o ator... Eu falei, mano, as melhores é. pegadinhas. Entrou o um ator lá, bababá, e fez, e o Rafael se, se, se, se saiu muito bem. Mas aí vem aquela porra toda, porra, papá, porque... Essa coisa toda que... É, na verdade, meu irmão, a pegadinha é o seguinte... O cara bicho, botou açúcar pe... um puta viciado. É, é a pegadinha é o seguinte... Mas... Açúcar, cara. É. Os, os caras fizeram a parada lá e, mano... Só que respinga pra tudo que é lá, né, bicho? Respinga, respinga. É.